E aí é evidente que com esse estado de alerta, todos nós também nos preocupamos. Exemplo, escola estadual, jardim universitário. O assunto, este assunto, neste aspecto, a questão ela não é brincadeira. Foi uma questão tão séria que o próprio delegado de polícia fala a respeito. Quem é o delegado, por favor, o, o André? Quem é o repórter? E a o repórter é a Daiane, é isso? A Daiane que conversou com... Carlos Francisco, delegado de polícia é o delegado que está incumbido de acompanhar o caso e que preside o inquérito que agora vai apurar toda essa situação aí, é, é, é, como é que é uma entrevista lá o André, me explica é. a, Daiane, a, a Daiane tem informação é isso? vamos lá, vamos lá então, a repórter Daiane Carvalho tem mais detalhes e fala com o delegado de polícia, doutor Carlos Francisco sobre o, o tema aí o assunto teve uma repercussão muito grande nessa terça-feira e, segundo as informações, este aluno de 15 anos é aluno da Escola Estadual Jardim é Universitário e o fato teria acontecido dentro da escola. Alguns pais, inclusive, fizeram contato com o nosso jornalismo querendo saber da procedência dessa informação. Nós estivemos na escola por duas vezes, a diretora não pôde nos atender porque estava em uma reunião, inclusive reunião com os funcionários da escola e nós procuramos a delegacia municipal e vamos conversar com o doutor Carlos Francisco. Doutor, esse caso é, é verídico ou não? O que de fato aconteceu? Houve realmente essas ameaças? Esses pais precisam ficar preocupados ou não? É. Primeiro a gente vai dizer o seguinte, que a polícia judiciária com o seu sistema de inteligência vem monitorando né, possíveis fatos que se assemelhem ao que, àqueles infelizes acontecimentos que aconteceram na cidade de Suzano. O que ocorreu de, de, de, é, verdadeiramente na cidade de Outra Floresta? Um rapaz, um adolescente, de 15 anos de idade, no colégio, trocou mensagem com uma amiga, entendeu? Fazendo alusão àquelas coisas que aconteceram com Suzano. A polícia militar foi acionada, trouxe o rapaz, ele foi ouvido, e nada não passou de uma brincadeira. Naturalmente, a gente não descarta a possibilidade de ter acontecido uma coisa mais grave, mas de concreto não tem nada. Não existia arma, não foi detectado que o adolescente pudesse estar realmente é, se organizando para fazer mal a alguém. Não existe na cidade de Alto Floresta nenhuma notícia nesse sentido. Logicamente, se os pais, alunos, professores ou as pessoas tiverem informação acerca de qualquer ato que venha a ser... É, constatado, nós estamos à disposição mas tudo não passou de uma simples brincadeira, inclusive ele foi até ouvido não foi constatado, mas eu repito que tinha arma de fogo que tinha faca, nada, foi uma troca de mensagens que foi interceptada pela professora que estava atenta a esse caso, foi investigado porque deveria ser, mas de concreto mesmo que pudesse causar algum alarde, não aconteceu nada os pais dele vieram também na delegacia, o que, que os pais falam? A mãe veio pra cá, né o rapaz estava lá, ela conhece o filho que tem, inclusive acredito que ela já, já orientou a, a, o adolescente nesse sentido, assim como os pais devem fazer. E até foi bom você falar dos pais, porque os pais é que tem que ficar atento a isso, né? Os pais que convivem diariamente com seus filhos e notando algum tipo de anormalidade, nós poderemos aqui, estamos à disposição, né sempre que pudermos, vamos receber todo mundo, professores e colegas que, que por, porventura é, perceberem alguma é, anormalidade por parte de um coleguinha, pode vir aqui que nós estaremos à disposição. Mas, mas mais uma vez eu volto a repetir, tudo não passou de uma brincadeira infeliz, mas uma brincadeira.